devemos entender que uma crença antiga ela sempre protege outra crença antiga. Por exemplo, às vezes as pessoas não entendem porque não conseguem terminar algumas coisas. Provavelmente você já ouviu isso ou conhece alguém que tem é, essa iniciativa, mas ela nunca termina. Se você assim já parou para pensar porque você faz isso provavelmente você já escutou o seu pai ou a sua mãe falar você nunca termina o que começa. E isso desperta um gatilho mental e toda vez que você inicia